Here it comes! Boom Chacalaca! Fala galera, mais um vídeo começando aqui no Boom Chacalaca E o vídeo de hoje vocês devem ter percebido que demorou um pouquinho a mais que o normal pra eu lançar sim, é porque eu passei muito tempo editando o que vocês já já vão ver na sequência do vídeo Bom, o que é o vídeo de hoje? Vários de vocês me pedem frequentemente pra eu fazer vídeos ou lives jogando o NBA 2K, NBA Live, esses jogos de basquete atuais, a questão é que eu não sei jogar esses jogos atuais, eu não tenho videogame O último videogame que eu tive foi um Playstation 3 E desde que eu mudei para esse apartamento em 2015 Eu sequer instalei esse Playstation 3 Não sei nem se está funcionando, por sinal Mas quando eu era jovem, adolescente Eu tinha sim videogames, eu tive um Super NES Eu tive um Playstation 1, que eu jogava bastante Também um Atari, quando eu era criança mesmo E o jogo mais popular dessa época que eu jogava O jogo de basquete mais popular Era um jogo chamado NBA Jam Que era um jogo de duplas cujas regras e cuja realidade eram um tanto distorcidas, mas que era um jogo muito divertido de se jogar. Por sinal, era o jogo que popularizou o grito BOOM CHACALACA que vocês escutam na abertura na vinheta Deste canal, o áudio é retirado do NBA Jam Quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade Eu pegava o ônibus e ia lá o shopping Gotembe em Porto Alegre Porque lá tinha um arcade, né, um fliperama do NBA Jam E eu lembro direitinho, custava 25 centavos para comprar uma fichinha E uma fichinha durava um quarto do jogo Ou seja, para jogar o jogo completo eu tinha que pagar quatro fichinhas No caso, um real que na época era um valor deveras alto, principalmente para uma criança de 10, 11 anos de idade. O jogo originalmente, o NBA Jam, ele foi lançado em 1993, e os elencos dos times contavam com jogadores da temporada 91-92. Vou colocar aqui na tela algumas duplas. O Utah Jazz tinha, obviamente, Carmelo e John Stockton, talvez a melhor dupla da história da NBA na vida real. O Chicago Bulls tinha Scottie Pippen e Horace Grant, Michael Jordan, por causa de direitos, não era licenciado para o jogo. Phoenix Suns tinha Charles Barkley e Dan Meyerley, o Barkley só aparecia nessa primeira versão, nas versões seguintes, também por causa de direitos ele caiu fora, foi substituído pelo Kevin Johnson. O New Jersey Nets, hoje Brooklyn Nets, tinha junto com o Derek Coleman, o Drajen Petrovic, o Petrovic faleceu justamente na off-season de 92, um acidente automobilístico, e quando o jogo saiu para o Super NES, depois do arcade, já tinha o Kenny Anderson no lugar dele. Outro que faleceu entre os lançamentos foi o Reggie Lewis, do Boston Celtics. A dupla dele com o Kevin McHale, que estava no último ano de carreira, foi substituída por Dee Brown e Robert Parrish. O Detroit Pistons tinha os Bad Boys, Azeia Thomas e Bill Lambeer, ambos em final de carreira. O Seattle Supersonics, que hoje é o Oklahoma City Thunder, após a venda da franquia e a realocação, era representado pelo Sean Kemp e Benoit Benjamin. Por fim, eu queria mostrar o Dallas Mary de Derek Harper e Mike Isolino Lá no início do canal, acho que em 2016 mesmo Eu fiz um vídeo explicando quem era o Mike Isolino Pra quem jogava o NBA Jump na época, era um mistério Quem era o Mike Isolino, porque ele não era um jogador conhecido na NBA. Nesse vídeo que eu fiz lá no início do canal, eu explico quem ele era, como ele foi parar no NBA Jam. Inclusive, no final do vídeo, eu jogo uma partida com ele e esse jogo tem um final surpreendente. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir. Essa introdução gigante foi para explicar o jogo NBA Jam para quem não conhecia o jogo, mas o vídeo de hoje é, e se o NBA Jam fosse lançado hoje? Quem seriam as duplas das 30 franquias da NBA? E para ilustrar o vídeo, eu montei toscamente, mas de coração, Todas as duplas atuais escolhidas por mim para representar as suas franquias Num suposto NBA Jam que seria lançado hoje Vocês vão entender quando virem na tela Foi justamente que me deu o trabalho que fez o vídeo lançar Alguns dias depois do que eu costumo lançar Começando com o Atlanta Hawks A dupla óbvia são as jovens revelações John Collins e Trey Young Em alguns times eu vou colocar uma outra opção de dupla Por exemplo, no Atlanta Hawks Tem a opção hypada de Vince Carter e Trey Young No Boston Celtics a melhor dupla é o Horford e Kyrie Irving Vale avisar que as avaliações dos jogadores são as mesmas No vídeo inteiro, eu não fiz jogador por jogador Se eu demorei horas para montar tudo isso Imagina colocando as notas certas de cada um Só ia sair em 2020 esse vídeo Se alguém quiser opções, temos Kyrie Irving com Jason Taylor ou então o Kyrie Irving com Gordon Hayward se formos pelos salários mais altos do time, né? Brooklyn Nets, também temos dois jovens, o pivô Jarrett Allen, bloqueando todo mundo, e o All-Star, D'Angelo Russell, pontuando, como opção, uma dupla de armadores, Spencer Dean Weedy com o D'Angelo Russell. Charlotte Hornets, Campbell Walker, reina solitário em Charlotte, e seu companheiro escolhido por mim, é Jeremy Lamb, nem que seja apenas para meter uns buzzer beaters no meio da quadra. Claro que não podia deixar de fora, além de Tony Parker, então fiz essa opção com uma dupla de point guards, vai faltar altura um pouco. A dupla do Chicago Bulls é composta pelos jovens Zach Lavin e Laurie Markkinen, mas como como um bom brasileiro, eu precisava dar esta opção. Cristiano Felício e Zac Lavin. Cleveland Cavaliers tem a dupla do amor e sexo. Love e Sexton. Tá, isso foi ruim. Kevin Love e Colin Sexton, uma chuva de bola de 3 pontos. No Dallas Mavericks, vai estrear a dupla Luka Doncic e Kristaps Porzingis, que não jogou até hoje, desde a troca por Porzingis no final da Trade Deadline, mas não tinha como deixar de fazer uma homenagem a Dirk Nowitzki, que acabou de se aposentar, lembrando que eu estou usando os elencos da temporada 18 e 19, independente do que vai acontecer na próxima. O Denver Nuggets, atual finalista da Conferência Oeste, é de Nikola Jokic e Jamal Murray, outra dupla jovem, mas quem não quer jogar com a Zay é Thomas? O Mike Malone não põe ele para jogar, mas eu dou a opção aqui de Nikola Jokic com a Zay. Zéia Thomas. Detroit Pistons tem as torres gêmeas Andre Drummond e Blake Griffin até por falta de talento nas outras posições eu vou dar uma outra opção de torres gêmeas Blake Griffin e o fan favorite Zaza Pachulia. No Golden State Warriors dá pra fazer várias combinações, a mais óbvia é Stephen Curry e Kevin Durant, que são os dois melhores tecnicamente, dá pra jogar com os Splash Brothers, Stephen Curry e Klay Thompson, e dentre outras possibilidades dá pra jogar com aqueles que aparentemente não se dão tão bem assim Kevin Durant e Draymond Green No Houston Rockets eu vou de James Harden e Clint Capella, muitos lobos, muitas ponte aéreas, mas obviamente tem a opção James Harden e Chris Paul, uma das melhores do jogo, tecnicamente seria, e também tem a opção com o brasileiro, James Harden e Nene Indiana Pacers é do All-Star, Victor Oladipo com Miles Turner defesa forte e pick and roll pra caramba, Los Angeles Clippers não tem uma grande estrela, então a melhor combinação que eu pensei foi de Danilo Gallinari, que já tomou o um bom basquete nessa temporada, com o pontuador Lou Williams, a opção é a melhor dupla vindo do banco de reservas dos últimos tempos Montres Harrell com Lou Williams só botar um P na frente, fica Pharrell Williams. <risos> Los Angeles Lakers é do jovem em crescimento Brandon Ingram com ele LeBron James. Para quem é fã de verdade da família Ball, tá aí a opção Lonzo Ball com LeBron James e para quem quer um time engraçado tá aí também na tela, já veio McGee e Lance Stevenson. Memphis Grizzlies está em reconstrução, mas o soberano Mike Conley, forma dupla com o recém-chegado Jonas Valanciunas, ainda com a camisa do Toronto Raptors na foto. Na nossa opção brasileira, temos Mike Conley com Bruno Caboclo, de uniforme do Houston Rockets também, que fez um bom final de temporada em Memphis. O Miami Heat é formado pelo seu melhor jogador, Goran Dragic, e pelo maior da franquia, Dwayne Wade. Com a aposentadoria de Wade, daí dá pra colocar vários, Ração Whiteside, Justice Winslow, George Richardson, Ben DeBio, quem vocês preferirem para o futuro. No Milwaukee Bucks, a dupla é óbvia, Yannis Antetokounmpo e Chris Middleton, tive até que cortar algumas vogais para caber o nome do hunter ali. Minnesota Timberwolves é de Derrick Rose e Carl Anthony Towns, enquanto o Towns ganha na técnica, Derrick Rose ganhou uma vaga com o auxílio da popularidade, e por que ser sacanagem em obrigar alguém a jogar com o Andrew Wiggins, né? Mesmo com relação um pouco abalada, com a franquia, Anthony Davis segue liderando os Pelicans junto com o armador de Rule Holiday, essa dupla boa. No New York Knicks era difícil escolher dois, peguei o DeAndre Jordan mais pela popularidade, porque ele nem estava jogando no fim da temporada, e o Dennis Smith Jr., que talvez seja o melhor prospecto da franquia. O KC é obviamente de Paul George e Russell Westbrook, para os haters de Russell Westbrook deixam então a opção com PG-13 e Steven Adams. Orlando Magic tem Aaron Gordon com o All-Star, Nikola Vucevic, uma dupla alta, mas com possibilidade de muitas bolas de 3 pontos também. Fila deve 76 ers é de Joel Embiid e Ben Simmons, mas o elenco é farto e podemos testar opções. Se precisar mais chute de 3, Jimmy Butler entra no lugar de Ben Simmons sem perder o ímpeto defensivo. Ainda dá pra pensar em Tobias Harris com Ben Simmons, que daria uma dupla bem coesa, embora nesse caso o Joel Embiid ficasse de fora. O Phoenix Suns é das jovens revelações de Andrew Aiton e Devin Booker e ninguém mais. Talvez Zion um Williamson na próxima temporada, né? Portland Trailblazers é do backcourt Damian Lillard e CJ McCollum. Se acharem essa dupla muito baixa, põe o Yusuf Nurkic com o Lillard que resolve. Sacramento Kings também é do backcourt, The Iron Fox e Buddy Hield. Como opção de alguém mais alto e que entra no garrafão, então temos Marvin Bagley terceiro com o The Aaron Fox. San Antonio Spurs só tem uma dupla possível, LaMarcus Aldridge e Demar DeRozan. Toronto Raptors é de Kawhi Leonard e do possível Most Improved Player que está arrebentando nos playoffs, Pascal Siakam, para não deixar um All-Star de fora do jogo, aí vai a opção com o Kawhi Leonard e o Kyle Lowry. Utah Jazz é, obviamente, de Rudy Gobert e Donovan Mitchell, mas eu quero dar uma opção do Rudy Gobert como o Ricky Rubio. E, para nós brasileiros, Rudy Gobert com o Raulzinho Raul Neto. Por fim, Washington Wizards, depois de mais uma temporada decepcionante, a dupla só poderia ser essa, Bradley Bill e John Wall. Se alguém não quiser, o John Wall, nessa fase obscura dele, vai de Bradley Bill e Trevor Ariza. Então é isso, esse foi um vídeo mais para me divertir montando as duplas. Eu sei que vários de vocês não pegaram essa época, mas para mim vai ter um saudosismo pesado da infância. para mim, fazer esse vídeo foi muito nostálgico, beleza? Então, muito obrigado quem assistiu a mais esse vídeo do Bucha Calaca e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá.